Bom rapaziada, antes de começar o vídeo já quero dar um feliz natal a todos vocês, cara E obviamente um feliz ano novo Eu não sei quando que esse vídeo vai ser postado, falar bem a verdade Porque eu tô gravando bem no sábado então não sei se vai sair hoje ou no próximo sábado Mas vamos que vamos, meu parceiro Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar Como upar o seu haki do armamento muito rápido, cara E, fala bem a verdade, é o melhor método que eu achei até agora E, mano, só lembrando aqui mesmo que aqui nesse canal é só pedrada, filho Então já se considere se inscrever aí no canal Que, meu parceiro, você tá perdendo muita coisa, tá? Então vamos que vamos pra ensinar você A como upar muito rápido. Aqui o hack do armamento, então vamos lá. Antes de começar o vídeo, aqui é rapidão, tá rapaziada. Quero dar um aviso aqui para vocês, mano. Bom, é, eu tô aqui no meu Roblox, vocês podem ver, né? E agora eu vou entrar aqui no meu Roblox, tá? Ih, rapaz, e rapaz, o oh, peraí aí, espera aí, eu vou morrer, velho. Pera aí, mano. Aí, pronto. Basicamente, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, rapaziada a Light Store velho e bom muita gente vai me perguntar o que que é Light Store mano e é basicamente uma loja aqui para você aí que tá procurando algumas coisinhas tá lembrando que se alguém que está lá no meu servidor do discord do discord eu tô falando tudo enrolado eu já quero deixar uma coisa bem importante cara que basicamente o servidor do Discord meu não tem nada a ver com este servidor. Resumindo, as regras não são as mesmas. Sendo assim, eu só quero falar uma coisa. Eu só estou... Sendo parceiro aqui da Life Store. Eu não estou contribuindo Nada aqui, beleza cara? E bom, porque que eu tô aqui divulgando isso Pra vocês, tá? Porque basicamente Mano, é, é incrível, tá? Se você vem aqui na Game Pass Por exemplo, você pode comprar O um Drop Boss por somente 14 reais, cara, mano 14 reais, velho Se você for comprar lá direto do Roblox Vai ser muito mais caro, mano E já aqui é muito barato Então, eu, sério, mano Se você quiser comprar... Porque, mano, serão vale muito a pena E não adianta você perguntar É seguro, cara? Obviamente é seguro Senão eu não estaria nem aqui falando aqui, isso aqui pra vocês, tá ligado? Então, mano, o link aqui da Light Store vai estar tá aí no primeiro link da descrição E também no primeiro comentário É só você entrar aí que, sério, vale muito a pena, mano Tem aqui as Game Pass Tem aqui as frutas também, rapaziada E, obviamente, aqui tem os Robux Você pode comprar 80 Robux Por 4 reais 500 Robux por 20 reais. Mil Robux por 26 reais, cara. Então, sério, mano. É muito barato e eu recomendo bastante. Caso você esteja interessado em comprar alguma de dessas coisas aqui que eu falei pra vocês, cara. É só você vir aqui nesse canal chamado Comprar, beleza, cara? E depois que você entrar aqui, basicamente você clica aqui em abrir ticket. Aí ele vai criar um canal novo bem aqui pra você, beleza? E nesse canal novo, você avisa que você quer comprar. Tal coisa aí que você vai querer comprar, óbvio, né, velho? Por exemplo, ah, eu vou querer comprar, vou, deixa eu ver aqui, não, rapaziada Eu vou querer o barco rápido, eu venho aqui em comprar clico aqui nesse botão abrir ticket E vai ser criado aqui um canal, eu entro no canal e aviso Quero comprar o barco rápido, simples Aí o Diogo, ele já vai entrar em contato com você Para fazer o pagamento e tal, tá ligado, rapaziada? Então... O servidor da Light Server vai estar tá aí no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário. Então, bora pro vídeo. E bom, rapaziada, vocês sabem muito bem que aqui é só pedrada, filho. Então, vamos que vamos, meu parceiro. Deixa eu aumentar aqui a minha sensibilidade. Só um pouquinho, é. agora tá bom. Bom, basicamente, a primeira coisa que eu vou falar pra você, tá? Eu te recomendo pegar uma espada super fraca que você tem, Diz que você tenha, tá? Eu, por enquanto, vou pegar aqui a cursa de Dual Katana mesmo. E o que é outra coisa que eu também te peço, cara... Dá uma olhada se vem aqui em menu, vem aqui em status e dá uma olhada se você tem status em espada, tá? Caso você tenha, eu peço humildemente que você tire, tá? Pelo menos por enquanto, depois você dá uma farmada e reseta seu status de novo, tá ligado? Porque nesse método que eu vou trazer pra vocês, vocês não irão poder... Ir com status em espada, beleza? Pelo menos de preferência Se você tiver, até funciona, tá ligado? Mas não com muita eficiência, beleza, cara? E outro, outra coisa que eu também peço que é o último requerimento desse método aqui, cara É você ter uma fruta logia. Sim, é só isso Fruta logia e uma espada, velho Espada fraca de, de preferência, sem, sem status mas se você tiver, vai ser uma boa também, tá? Aí, eu esqueci de falar pra vocês, tá bom, rapaziada? Mas vocês precisam ter uma espada que não dê dashes, beleza? Como assim não dê dash? Porque tem algumas espadas com um clique... Que basicamente ao longo do tempo você já vai estar tá lá em Narna Porque ela vai dando os dash de acordo com o clique, tá ligado? Então eu te recomendo ter espada que não dê dash Como por exemplo aqui que eu tenho a curso de Dual Katana, ó Ela não dá dash, ela fica paradinho, tá ligado? Se eu ficar clicando Deixa eu pegar aqui outra espada, rapaziada Eu vou pegar aqui... Bom, eu vou pegar uma espada aqui que dê dash, beleza, cara? Eu não sei se a Big Mom dá Ó... Eita rapaz, Big Mon, a espada da Big Mom não dá mais 10. Impressionante, não sabia disso. Tô sabendo agora. Bom, vou pegar aqui o ATTK. Basicamente, se eu ficar clicando, ó, se você ver, ela dá dash, ó. Sendo assim, se eu deixar com auto-click, ele vai estar tá lá em Narnia quando eu vim aqui olhar, tá ligado? Então você pega, basicamente, uma espada aí que não dê dash. Eu vou pegar aqui a curso do Akatana mesmo. Pode ser qualquer uma que não dê dash, obviamente. Você pega o auto-click, rapaziada. Deixa eu... Eu não vou pegar aqui o auto-click, senão vai dar uma trabalheira danada, mas... Basicamente, você abre o auto-click e... e já ativa, tá ligado? Aí você vai em algum spawn de NPC, como por exemplo ali um spawn de NPC, dou um TP um e pronto é só ficar clicando Ob obviamente você ativa o hack do armamento tá rapaziada? É só ficar clicando, tá bom rapaziada? Como eu tenho a espada 600 de maestria, ela vai ainda conseguir matar o NPC, por incrível que pareça, tá ligado? É só porque eu tenho 600 de maestria Porque eu nem tenho ponto em espada Porém, se você tiver em uma espada Que tem bem pouco dano Como, por exemplo, a katana, tá ligado, ó Eu acho que eu vou matar Mesmo jeito, É, vou matar o NPC Deixa eu pegar outro... Outro... Aqui, ó É, eu já mexi com o NPC, então não vai dar, rapaziada Deixa eu pegar aqui outro NPC Que esteja no seu spawn Deixa eu ver, eu acho que aquele ali é um spawn Deixa eu dar um TP Pronto é só deixar aqui com o autoclique, rapaziada Obviamente deixar aí o hack do armamento E deixar aí o clique fazer o resto, rapaziada É sério, mano Se o NPC morrer, ele vai voltar E você já vai conseguir dar dano Muito simples, muito fácil, rapaziada É sério, mano O melhor método que eu achei É eu ajudar vocês, beleza? Inclusive, há muito tempo atrás, quando eu nem tinha canal no YouTube Eu usei esse método pra upar, eu mesmo que eu não peguei do YouTube A minha verdade, eu nem sei se existe, tá ligado? Alguém falando sobre esse método, mas eu trouxe aqui pra vocês, meus queridos Então, eu espero que gostem, eu espero que vocês façam o um bom uso, tá ligado? E, mano, eu tô dando muito dano aqui no NPC, porque eu tenho 600 de maestria com aprimoramentos, tá ligado? Então, obviamente, eu vou conseguir matar o NPC. Porém, se você nunca usou a katana, por exemplo, você nunca vai matar o, o NPC. Só se for depois de uma hora, duas horas, tá ligado? Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu já dei aqui a mega dica aqui pra vocês. Espero muito mesmo que eu ajudei você, tá? Eu falo bem a verdade. Se eu te ajudei, deixa aí nos comentários. Que eu quero saber quantas pessoas eu ajudei com esse método, cara. Falar bem a verdade, é um dos melhores métodos que eu já achei, tá? Lembrando mesmo que se você tiver dando em espada, pegue a espada mais fraca. Pra que você não mate o um NPC muito rápido, tá? O importante aqui é dar clique. Somente isso. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou.